porque nos permitiu eh, certo tipo de práticas, apesar de sermos uma equipa vasta de arquitetos e engenheiros, há sempre nuances eh, no, nos procedimentos eh, concursais e, portanto, foi termos um acompanhamento especializado de um jurista, nomeadamente, mas também de todo, toda a restante equipa da, do Pacto de Integridade, sobre eh, as, a melhor forma de conduzirmos o processo administrativo e a escolha que fizermos também em relação ao concurso. E logo ali, com uma argumentação, porque é que optávamos por esta solução e não por outra